Estou aqui nesta formação de Marketing Digital para unir aquilo que é útil ao agradável. São finalmente já conhecidas pela área de TI e é sempre bom ter conhecimentos de alguém que já trabalha na área profissional, com uma experiência na área. E tanto parabéns ao Vasco Marques por essa experiência, por essa iniciativa e os seus parceiros. E convido aqui as empresas, as PMEs para que se unam, a, a, que se juntem né a essa área. E que contribuíram os seus técnicos também para que possam ter mais conhecimento da área e